Quase, quase tudo pronto. Vamos ver se tá saindo o som, né? Todo. Opa! Cadê aqui? Baixa aqui no Facebook, senão. não, você já viu, né, cara? Vai dar aquele delay aquele looping, né? Cara, a imagem tá muito ruim, cara Olha essa imagem Você é louco? Tá muito ruim Vamos ver se vai melhorar isso aqui Cara, não sei o que fazer pra deixar isso bom, mano acho que melhorou né acho né é só que é o seguinte isso vem para cá isso vem para cá e pronto Acho que ficou melhor, né, cara? Acho, né? Vamos lá? Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Hoje nós estamos no dia 10 de junho de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha aqui de Evil Within 2. Tinha dado uma pausa, né? Fiquei um tempinho aí, mas estamos de volta. Vamos continuar. Estamos no capítulo 3. Ele está tentando achar a filha dele, né? Para quem não conhece a história... Ele tá usando aqui o rádio para é, usar para tentar capturar as ressonâncias, né? Por isso que o capítulo 3 hoje chama Ressonância. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson. Fique com a gente. Se curtir, compartilhe com os amiguinhos. Não, não deixa de seguir a página, de curtir a página para você ficar por dentro das novidades. Se quiser também procurar nas redes sociais, estou lá no, nas redes sociais por Pixel Quebrado. É só me procurar bater um papo que a gente troca uma ideia. Beleza? Então, parar de falar... E bora jogar Mano, tá muito baixo isso aqui cara, eu preciso resolver esse problema Não tô ouvindo nada Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui Eu preciso resolver esse problema do meu, do meu áudio de retorno cara Não estou conseguindo ouvir bem Vamos ter que usar aqui o retorno do controle Do console Nossa. Quando você tá com pressa de querer fazer o um negócio, o negócio. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá. Não curto esses.. Esses fones de ouvidos intra-auriculares que ele fala. Que eles falam, né? Vamos ver. Boa! Boa melhorada é... Eu tava lá em cima Certo? Opa Olha barulho é esse, mano? Tá gelado aqui. Vai acontecer alguma coisa, hein? É... será que deixa só cara como é difícil fazer ao vivo cara mano tem que ter muita coisa para saber se tá tudo certinho deixa eu ver aqui se tá saindo som beleza Opa! Droga, é aquela coisa de novo. Ferrou. E aí? Opa, tem uma bagulho aqui, ó. Ixi, cara, acho que vai dar um tilt. Tá de brincadeira que eu vou ter que entrar... Mano, eu não sei pra onde tem que ir, cara não o que é aqui refúgio siga as ressonâncias Porra, se caixa aí, meu truto. Minha porra. Ele não sobe? Ai, caramba. Ai, caramba. Que loucura, cara. Opa. Graças a Deus. Parece que ela parou aqui para se esconder. Eita. Ela deve estar naquele depósito. Menina esperta. Aposto que tem ótimos lugares para se esconder lá. Nossa, tem vários bichos ali cara. Nossa, ele tá nada. Oh, oh, oh. A direção do mapa não tem nada a ver. Que eu não vou conseguir passar aqui Eita Eu não tava aqui já Caramba Esse malucão aqui vai levantar Você quer apostar? Nossa, que bom que não atravessa. Tá brincando. É, chutar para derrubar o barril de combustível. Opa. Cara, não dá. Vou ter que dar a volta inteira, mano. Será que dá pra matar aquele... Mas se tiver dois, errou. Filho da mãe, o cara levantou, mano. Куча из грилы cima Tá aqui, mano Nossa, tem vários, deixa eu quieto. Atenção. Tô na... Tô na visão dos... dos bichos, hein? Fala, Diego. Tudo bom? Valeu pelo like. Mano, não vou conseguir entrar aí. Quer ver? Merda. Tenho que energizar essas portas. Talvez aquele fio leve a uma fonte de energia. Não entendi. Puta merda! Caraca, que susto, mano. Mano, só que é o seguinte Tem outros inimigos aqui, cara para fazer aqui, opa. Espero que tenha resolvido. Quer ver que amigos vão Milhão, você tá. Putz que susto. Merda. Para de gritar, meu truta. Eita, Vixe, ele está tendo uma brisa aqui. Como é que abre? Ela provavelmente rastejou por aqui. Eu tenho que passar. É uma menininha corajosa e esperta. Vai ficar bem. Só tenho que achá-la. O que é isso aqui, mano? Tinha um bicho aqui. Mano, Tô no mesmo lugar. Esses pregos de aço inoxidável são do tipo, são do tipo geralmente usados em construções. Eles são ótimos estilhaços. Esse componente pode ser usado para criar itens úteis. Ele tá pegando um monte de coisa, né? Que bom. Yeah. Tenho que chegar lá de alguma forma. Talvez tenha um jeito pelo outro lado. Tchau, fecha a porta aí. Como, cara? É, vou ter que dar a volta aqui. ó. Com certeza vai ter um inimigo lá. Notável. você já tá cara nossa agora que eu tô vendo só só mensagem é por que, que não tá aparecendo aqui no o a... louco não tá aparecendo a mensagem de vocês aqui cara não No não bate Que louco. Caraca. Tô... Oh, Otávio, desculpa. Não tá carregando a mensagem aqui, não. Pera aí. Deixa eu dar um refresh aqui na página. Aqui. Ah, agora sim. Nossa, que louco. Você tá onde? Cara, eu tô no capítulo 3, na... tentando buscar as... Ah, filha dele, né? Tentar achar. É, essa parte é chata. Nossa, cara. Fala, de, Nossa, agora que eu vi. Desculpa aí, gente. Que bicho zoadinho esse, hein? Calibre 12 é tudo de bom, né, cara? Que arma. Aqui. Relatório 66... 664 Desvinculação do núcleo vou olhar, né? Peças de armas de alto nível Esses componentes possuem qualidade melhor de peças de armas normais Eles podem ser usados para desbloquear O potencial da melhoria de arma. Beleza, como que faz isso? Vamos lá Criação, melhoria eu tô com a pistolinha, certo? Que é com a escopeta é, Poder de fogo. aumenta dano Para todas as armas da mesma categoria 215 peças, quantas que eu tenho? Peraí, eu tenho 215, é isso? Aumento o dano para todas as armas mas eu não entendi Quanto que ele consome Quanto que ele consome Aqui é Capacidade de munição aumenta a quantidade de munição da arma Pode recarregar antes De precisar ser recarregada Melhoria se aplica a maioria das armas Cadência aumenta a velocidade de disparo Tempo de recarga Cara é noventa sem poder de medo do que é melhoria eu tenho um cento por cento, noventa engrenagens sem engrenagem vamos pegar aqui vai Pouco uhum. capacidade vinte, nossa. Recarga é bom, vamos ver. de 20. Vamos ver. C de 90. Putz, é Cadência, 30. Capacidade, 40. criação vamos ver aqui que dá para criar. Bala de pistola, cápsula. Esse item não pode ser criado porque já está carregando com a de máxima, é, custo 2, eu tenho 64, é isso? cara caraca de médico vou pegar mais uma, uma seringa três tá pegar ele no máximo acho que deu uma melhoradinha aqui né essas de arma Não gostei muito do menu de criação de arma não, cara, achei meio confuso. Outra boneca. Mas cadê ali? que era é um inimigo. Salve! <risos> ele. O assassino com a câmera. E o filho da puta pegou minha menininha. Eu tava tão perto. Droga. Se acalma. Pensa. Eu tenho que salvá-la. Nenhum sinal nesse comunicador. Tenho que achar outro. Eu boneca de mira. Eu não sei se posso confiar nele, mas ele quer sair daqui tanto quanto eu quero achar a Lily. O Neil, é o Sebastian, pode me ouvir? Sebastian? É tá falhando. Merda, agora não. Talvez funcione melhor lá fora. Epa! É isso aqui? Ai, caramba. Cadê o corpo que tava aqui? O corpo tá ali, cara? Esses bagulho tá aposta Aí está você. Mas cadê a Lily? Não posso deixar ela escapar de novo. E é ela, Bosta, nossa, tem um monte, cara. Tá de brincadeira, porra. espero conseguir falar com o Oni Oniu, é o Sebastian Ainda tá vivo Digo, você ainda tá vivo Ótimo Consegui E aí Farley, um tudo bom? bom? Não Cara, não tá mas aparecendo que a, que a... E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro Mas perdi ele Acho que posso te ajudar com isso Captei uma frequência que nunca vi antes Tá vindo da prefeitura Ótimo, onde fica isso? Olha pra cima um prédio com uma grande torre com um relógio? Sim. É ali. Tô bem, você, Cara, você tá bem? Como é que eu vou chegar lá em cima? É um pouco complexo. Volta aqui e eu posso te explicar. Beleza. Eu tô indo. Farley, você tem que parar de chegar tarde, viu, Farley? Eita. Ah, tá de brincadeira de novo, Zinho. Nossa, vários? terror. Que jogo é esse? Opa, esse aqui é o Devilution, cara. Isso aqui é um, um famoso jogo de terror. É pra onde tem que ir? Aqui? Não. Volte ao refúgio de Unil. Onde que tá isso? Aqui, ó. Quero ver eu ir, cara. Tanto esse de bicho que tá na rua. Aí dá pra por aqui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 Com base no que vimos até agora, duvido que seja o pior que você vai encontrar. Você não está ajudando. Tem que saber de mais alguma coisa antes de ir? É possível passar pelas áreas cheias de gás na medula se a usar. O Anil foi bem legal em encontrar uma nova uma nova para você. Então você está usando a máscara de um morto. O que você tem que fazer nesse jogo, Farley. Esse cara ele é um ele é um detetive meio paranormal. Perdeu a filha. É, e ele tá atrás da filha dele. Só que ele tá numa realidade paralela. Entendeu? Ele tá numa outra realidade. É como se ele estivesse dentro de um computador aí. Só que é o computador dentro da mente dele. É meio confuso. Mas é sem entender. Vamos salvar o jogo, né? Capítulo 3. Isso aqui dá pra excluir isso aqui? Vamos salvar aqui em cima. Sim. Capítulo, K, capítulo 4. Por, por trás dos panos. Tô meio. Ó, na parte de coisa aqui. Dá pra criar aqui alguma coisa? Ó, bala, munição. Vou pegar, boa. Será que dá pra melhorar aqui a, as armas? Vamos ver. Tô com 55, não dá pra fazer nada ainda. É, não é. vinte e cinco peças de arma ele é tipo Resident Evil é tá é bem parecido é legal o jogo hein Encontre a entrada na medula, no Refúgio Norte. Vamos lá então, vamos olhar no mapa, né? Nossa, do outro lado do planeta. Já tinha entrado aqui, né? É igreja, né? Já isso pega, cadê? Eu preciso Vou usar essa pistolinha, tem mais. É. Eita, susto, cara. Caramba, vem viu. Não dá para enfrentar ela, né? Eu não passa aqui. Caramba, tem um bicho grande ali. Mano, eu não consigo entrar aí, cara. Por que que eu tô aí? Olha o tamanho ali daquele... Aquele maluco ali. Tá meio deformado aquele cara ali, né? Eu não sei usar, hein? Eu não sei usar ainda aquele esquema do choque, mano. Ai, filho da mãe, me viu. Ai, chamou os bichos, safado. Ah, mano... multisgrila nossa corre filho pelo amor de deus Vamos ali, ó. Isso porque tá no fácil, hein? Esses. Esses. É... Eu não entendi esses líquidos verdes, cara. Se eu tivesse algum jeito de eletrocutar essa coisa Sei lá, deve ter alguma coisa nessa cidade Talvez o O'Neill saiba Mano, como é que isso? Se eu tivesse algum jeito de eletrocutar essa coisa Sei lá, deve ter um. Algum... Eu tenho que entrar aí, mas como é que... Alguma coisa nessa cidade, talvez o Anil saiba. Não dá para escalar, né? Abrir hidrante água câmera. Abrir o hidrante. Abrir hidra hidrante. onde é que tá o hidrante? Ali. Não, mas peraí Se eu tivesse algum jeito De eletrocutar essa coisa ah. Sei lá, deve ter alguma coisa nessa cidade Talvez o O'Neill saiba Mano, eu não entendi o que é pra fazer, cara Como vai eletrocutar? Eu não entendi. Não tem fio que passa ali, mano. Encontra a entrada da medula no refúgio norte. Baixaram uma rota até a prefeitura. Que Como que ele vai tá aí, cara, se não tem nada? Se eu tivesse algum jeito de eletrocutar essa coisa, sei lá, deve ter alguma coisa nessa cidade. Talvez o Anil saiba. Ah, oh, não acredito que eu gastei. Não hey, tem nada, cara. Parece que tem alguém em perigo. Ah, vai ficar lá, não vou salvar. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. É saco. Tá tudo bem, eu dei um jeito neles. Abre a porta, por favor. Eu preciso fazer umas perguntas. Quer ver que é mais uma louca, quer ver? Obrigada, você me salvou. Achei que eu ia morrer. Tá tudo bem, se acalma. O que tá acontecendo lá? Como é que eu vou saber? Se alguém deveria perguntar o que está acontecendo, sou eu. Olha só, acabei de chegar aqui. Eu estou ainda mais confuso do que você. Ah, é? Qual é o seu nome? É Sebastian. Sebastian Castellanos Bom, então você não está tão confuso quanto eu. Eu nem consigo lembrar meu próprio nome. Não sei que dia é hoje. Nem sei onde eu estou. Celso, o que está acontecendo comigo? Olha, tenta se lembrar do que puder. Uma hora eu estava naquele escritório, sendo entrevistada por aquela médica asiática. E, de repente, eu tô nessa cidade que eu nunca visitei Usando roupas que eu nunca vi E tem um cara que diz que é meu marido me falando pra fugir Eu não sou casada, senhor Nada disso é real Não pode ser Nossa, que louco É, filhona, você tá na roça Deixa eu perguntar uma coisa Tô procurando minha filha Ela tem seis anos se chama lily eu eu não vi nenhuma criança lá fora nada além daquelas coisas droga se coitadinha perdida lá fora queria poder te ajudar eu também mas não vou desistir até encontrá-la vou tentar entender isso fica aqui com as portas trancadas não é seguro lá fora eu não vou para lugar nenhum com certeza mas obrigada por me salvar se precisa de algo da casa, vá em frente. Fique à vontade. Com certeza, filha, Não sai da minha frente, vai. Deixa Não. Eu uma coisa. Queria poder fazer mais por ela, mas encontrar a Lily é a melhor coisa para todo mundo aqui. É, eu não sei o que é pra fazer, cara. Tá falando que eu tenho que eletrocutar aqui o... <risos> Oxi. Que maravilha cara, não acredito que eu vou ter que consultar os, os universitários. E escala as caixas, né? não dá para levar isso aqui não isso aqui tem eletricidade o carro não faz nada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 Não é possível ter que voltar tudo isso aqui O que, que é? Ai, ferrou, mano Vou deixar pra próxima live Porque eu não sei o que é pra fazer Bom, turma, vou encerrando por aqui Demos uma, uma, uma avançada no The Evil estava no capítulo 3, estamos no 4. Agora eu só preciso descobrir como que entra nesse lugar aqui, porque eu não estou conseguindo descobrir. Vamos deixar para a próxima live, né? Bom, turma, muito obrigado. Valeu pela presença a todos vocês. Já deu aí mais ou menos uma hora e oito minutos. É o tempo máximo que eu consigo fazer de live. Amanhã estaremos de volta com The Evil 2. É nóis, tamo junto. Obrigado, valeu. Abraço e bom descanso. Até amanhã. Valeu, obrigadão. É nóis.